Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da pressão parcial. Esse exemplo diz o seguinte. Um cilindro de 10 litros contém 7,60 gramas de argônio na forma gasosa e 4,40 gramas de nitrogênio molecular, que está na forma gasosa também, a 25 graus Celsius. Calcule a pressão parcial de cada gás e a pressão total no cilindro. Antes de fazer com você, que tal você pausar esse vídeo e tentar resolver isso sozinho ou sozinha? Ok? Vamos fazer aqui agora? Será que a lei dos gases ideais é aplicável aqui? Sim, é sim é aplicável tanto no caso das pressões parciais de cada gás quanto também na pressão total. A gente já sabe que a lei dos gases ideais nos diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. O que a gente precisa fazer aqui é resolver essa equação aqui para a pressão, seja ela a parcial ou a total. Para resolver a pressão aqui, podemos simplesmente dividir os dois lados por V. Assim, a gente chega à conclusão que a pressão é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, e tudo isso dividido pelo volume. A gente pode utilizar essa expressão para calcular a pressão parcial de cada um desses gases. Sendo assim, podemos dizer que a pressão parcial do argônio é igual ao número de mols de argônio vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura do gás, que é a mesma temperatura para ambos os gases aqui, dividido pelo volume. Também podemos dizer que a pressão parcial do nosso nitrogênio molecular é igual ao número de mols do nitrogênio molecular vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura, e tudo isso dividido pelo volume. Temos informações aqui sobre várias dessas coisas. E a gente pode pesquisar a constante dos gases ideais com as unidades apropriadas aqui. Enfim, foi informado aqui a temperatura, pelo menos em termos de graus Celsius, que inclusive teremos que converter para Kelvin, também foi informado o volume. Sendo assim, a única coisa que precisamos encontrar aqui é o número de mols de cada um desses gases. Como o problema nos informou a massa de cada um deles, a gente vai precisar aqui encontrar a massa molar, porque aí, com essas duas informações, a gente consegue determinar o número de mols. Vamos buscar aqui na tabela periódica dos elementos a massa molar do argônio e a massa molar do nitrogênio molecular. A massa molar do argônio é igual a quanto? Olhando aqui na tabela periódica, percebemos que a massa atômica média do argônio é igual a 39,95, que, em gramas, corresponde à massa molar. A gente também pode determinar aqui a massa molar do nitrogênio molecular. Inicialmente, a gente procura o nitrogênio aqui. Ele tem uma massa atômica média de 14,01. Ao observar esse valor, provavelmente você ficou tentado a dizer que a massa molar do nitrogênio molecular é 14,01 gramas por mol. Mas temos que nos lembrar que o nitrogênio molecular é composto por dois átomos de nitrogênio. Dessa forma, a massa molar será o dobro, ou seja, 28,02 gramas por mol. Então, isso é igual a 28,02 gramas por mol. Agora sim, podemos aplicar as equações para a pressão. A pressão parcial do argônio vai ser igual a o número de mols de argônio... Bem, eu vou fazer isso com outra cor para que você saiba que todo o cálculo que eu fizer aqui nessa parte inicial vai se referir ao número de mols de argônio. E para determinar o número de mols de argônio, a gente vai pegar a massa que temos aqui no enunciado, que é 7,60 gramas vezes 1 sobre a massa molar, ou seja, vezes 1 sobre 39,95 mols por grama. Repare que os gramas se cancelam aqui, aí teremos apenas o número de mols de argônio. Aí multiplicamos isso pela nossa constante dos gases ideais. Mas qual o valor que vamos utilizar? Estamos lidando com litros. E repare que dentre todos os valores que temos aqui, dois deles têm litros em suas unidades. Porém, quando observamos a pressão, uma está em termos de atmosferas e a outra está em termos de torque. Sendo assim, se a gente quiser as pressões em termos de atmosferas, utilizamos o primeiro valor. Mas se a gente quiser nossas pressões parciais e a total sendo medidas em Thor, podemos usar o segundo valor. Nesse caso, vamos usar esse segundo valor aqui para a constante dos gases ideais. Então colocamos aqui 62,36 litros vezes torr por mol. Kelvin. Aí, precisamos multiplicar isso aqui pela temperatura. Temos 25 graus Celsius, que precisamos converter para Kelvin. Para fazer isso, basta adicionar 273 a esse valor. Com isso, teremos aqui 298 Kelvin. Aí, dividimos tudo isso pelo nosso volume, que é 10 litros. Perceba que as unidades funcionam. Já falamos sobre esses gramas se cancelando. Esse mol cancela esse outro mol. Esse Kelvin se cancela com esse Kelvin. E esse litro se cancela com esse outro litro. Aí ficamos apenas com o tor, que é o que nos interessa. Estamos pensando em uma pressão, nesse caso uma pressão parcial. Vamos utilizar a calculadora aqui para fazer esse cálculo. Temos 7,60 dividido por 39,95. Aí isso aqui vezes 62,36 vezes 298 e aí dividimos isso por 10,0. Portanto, chegamos à resposta mas ainda precisamos pensar sobre os algarismos significativos que temos aqui. Aqui temos 3, temos 4 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, quando a gente multiplica e divide esses valores, vamos ter a resposta com o menor número de algarismos significativos que temos em nossos dados. Nesse caso, serão apenas 3 algarismos significativos. Logo, isso vai ser igual a 354 Thor. Sendo assim, a pressão parcial do argônio é igual a 354 torr. Essa não é uma unidade de medida muito utilizada no Brasil. Então, que tal você pausar esse vídeo e fazer o mesmo cálculo, mas utilizando a constante que possui o valor em termos de atmosferas? Vai ser legal para você treinar isso. Agora, podemos fazer a mesma coisa para o nitrogênio molecular. Portanto, a pressão parcial do nosso nitrogênio molecular será igual a... Eu vou fazer isso aqui com uma cor diferente também. Para descobrir o número de mols, precisamos multiplicar a massa de nitrogênio molecular que temos aqui, que, nesse caso, é 4,40 gramas, com 1 sobre a massa molar, que é 28,02 gramas por mol. Aí, isso vezes a constante dos gases ideais. Na verdade, o restante aqui vai ser idêntico ao que fizemos antes, então é só copiar. Colocamos aqui 62,36 litros vezes Thor por mol Kelvin, vezes 298 Kelvin, tudo isso dividido por 10,0 litros. Mais uma vez, as unidades funcionam aqui. Grama cancela grama, mol cancela mol, litro cancela litro, e Kelvin cancela Kelvin. Sobrando com isso apenas a unidade de medida da pressão. Agora é só calcular na calculadora. 4,40 dividido por 28,02, aí isso vezes 62,36 vezes 298, e isso dividido por 10,0. Isso é igual a esse valor aqui. Só que, mais uma vez, precisamos trabalhar com os algarismos significativos que temos. Precisamos, novamente, ter um número mais baixo de algarismos significativos que temos nas medidas, ou seja, 3. Dessa forma, arredondamos o valor e chegamos a 292. Portanto, a pressão parcial do nitrogênio molecular é igual a 292 tor. Novamente, que tal pausar esse vídeo e realizar o cálculo novamente utilizando a constante universal dos gases em termos de atmosferas? Faz isso. Como eu já falei, vai ser legal para você treinar. Bem, já calculamos a pressão parcial de cada um dos gases que temos no recipiente. Agora, para calcular a pressão total, basta somar as pressões parciais, pois a pressão total é igual à soma das pressões parciais. Com isso, temos que a pressão total é igual à pressão parcial do argônio, mais a pressão parcial do nitrogênio molecular. E isso vai ser igual a... Bem, eu posso fazer esse cálculo aqui de cabeça. Vai ser igual a 646 Thor. E pronto, terminamos. Espero que você tenha conseguido compreender tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!